Olha, agora a gente vai para a área central de Três Lagoas, é, é, é, é isso, meu diretor? Podemos ir para lá? Olha, a gente vai para a área central de Três Lagoas, porque está lá ela, Ana Cristina, Ana Cristina Santos, com mais informações, a nossa diva do jornalismo, Três Lagoense. É com você, Ana! Pois é, a gente continua, segue trabalhando nesta sexta-feira da Paixão e a gente vai falar agora de um momento religioso, afinal de contas, hoje é uma data muito importante para os cristãos, independente né, se é católico, evangélico, enfim, aquele que crê, que acredita na palavra, hoje é um dia bastante importante. Vai acontecer hoje a encenação da Paixão de Cristo, depois de três anos sem a realização deste evento, por conta da pandemia, da Covid-19, neste ano novamente vamos ter... Este evento aqui em Três Lagoas estou ao lado do Rafael Coelho, é um dos organizadores deste evento, mais conhecido como Todd, né Rafael? É, obrigado por atender a nossa equipe. Fala pra gente como que vai ser toda essa programação hoje aqui para os católicos. Bom, bom dia, eu que agradeço o espaço. Nós começaremos hoje às 18 horas lá na Praça Hamstebit. Seguiremos com a apresentação da encenação da Paixão e Morte e Ressurreição de nosso Jesus Cristo. É, faremos até aquele momento da condenação de Cristo Tudo isso localizado na Praça Ramstébit Após a condenação, nós seguiremos em procissão Vindo pela Avenida Antônio Trajano Devagarzinho, calmo, meditando cada estação e aqui em frente à catedral nós faremos o sepultamento, a morte e o sepultamento de Jesus Cristo. E no domingo nós faremos a ressurreição. Diferentemente dos outros anos que nós fazíamos toda a encenação na sexta-feira santa, este ano nós vamos fazer um pouquinho diferente. Então deixaremos para fazer a ressurreição no domingo de Páscoa. Por quê? Primeiro porque liturgicamente fazíamos errado. Segundo por causa que o Padre nos convidou a fazer esse momento. Como nós vivemos o tríduo pascal, e nós terminamos o tríduo com a ressurreição de Cristo no domingo de Páscoa, então trouxemos justamente a ressurreição para o domingo de Páscoa mesmo. Então teremos a ressurreição tanto na missa da manhã, quanto na missa da noite. Isso aqui é na Igreja Matriz mesmo. Isso, será na Igreja Matriz, aqui na Igreja Catedral. Tá? Estaremos contando com o pessoal do OVISA, do JOVISA, pessoal da Prefeitura do Núcleo de Cultura que cedeu para a gente palco, som e iluminação. Então, toda essa equipe que está participando do envolvimento, da articulação, da montagem, estará aqui presente no domingo de Páscoa para comemorar junto com a comunidade a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que deve ser a duração da programação hoje? Olha, nós temos em média a duração da encenação na Praça Ramstab de uma hora, mais meia hora de procissão na Avenida Antônio Trajano e mais uns 15 a 20 minutos aqui para fazer a crucificação, a morte e o sepultamento. Então todo o percurso, toda a encenação vai durar em média aí umas duas horas de, de encenação. Quantas pessoas estão participando da organização? Olha, são muitas pessoas, graças a Deus. É, atores em cima do palco, nós temos 60. E o corpo que está trabalhando por trás, nós temos mais ou menos 90 pessoas. Com figurino, estrutura, alimentação, questão de organização, de didática também, em cena, transporte, tudo isso está envolvido. É, e suporte também, para a gente conseguir levar para a população esses últimos momentos de forma singela, para todo mundo conseguir meditar. Como você falou, né? há três anos que a Covid-19 não nos deixa ter este momento, então essa é só uma retomada singela para nós termos este momento, para pensarmos nos nossos entes que se foram, e retomar esse momento cristão que é belíssimo, um momento marcante para todo cristão, que é justamente a nossa salvação tomada pela morte de Cristo. É importante tocar nesse assunto, né, Rafael, porque há é, muitas pessoas... Pessoas acabam nesse período que da Páscoa, né? É voltando os olhos para o outro lado da Páscoa, muitas vezes para o chocolate, enfim, para as comemorações. Mas a gente sabe que a comemoração principal, ela tem um significado, né? Sim, principalmente o nosso maior significado, né? É a salvação que nós alcançamos através da doação da vida de Cristo. né? O Cristo se doou completamente até a última gota de sangue para que nós fôssemos salvos. E isso nós não podemos esquecer. Se nós estamos hoje aqui presentes para poder fazer isso, transmitir para a população, é por causa que lá atrás teve um Deus que se doou por nós e isso, sem dúvida, nós não podemos deixar de levar para a população. E mesmo que ah, a população esteja acostumada com o sentido comercial, nós, graças a Deus, temos as pessoas que ainda procuram é, o caminho de Deus, o caminho da salvação e realmente esse momento de poder contemplar né, ah, o que Jesus passou, sofreu, imensamente sofreu, para que pudéssemos alcançar a salvação. Aí amanhã, sábado e domingo, pode comemorar. Agora é momento... Sábado de Aleluia, pode comemorar, surrar o Judas e domingo de Páscoa, festejar, que é belíssima a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Contamos com a presença de toda a comunidade, como é um evento cristão, não temos designação religiosa, então nós convidamos toda a população de Três Lagoas a estar participando conosco deste momento. Obrigada, Rafael, parabéns pelo trabalho de você. Amém, obrigado.